Ei gente, alguém quer participar do meu object show? Um, é o prêmio é tipo 5 conto que eu tenho aqui no bolso. Então, alguém quer? Eu quero! Eu quero! Girl, precisa de mais de uma pessoa para participar de um, de um show. Ah, que tal, um, um bolinha? Ei bolinha. Girl, meu nome não é bolinha. Ah, tanto faz. Uh, quer participar do show por uns... é quanto? Uns um cinco contos? É, uns um cinco contos. Aí você compete comigo pra gente ter esses cinco contos. Hum, uh, tá bom. Bem que eu queria um... um, um doce agora. Ok, Hum. Como que eu... como que eu ganho? É, você tem que competir nos desafios. Qual é o desafio? Uh, o desafio é... é... pular... na... aquela parte ali. Pintada de vermelho. É. Pulando aquilo e você ganha 5 contos. Ah, parece fácil. Então vamos lá, Godão! Girl! Boy! Uou! Eu venci!